ela tem os motivos dela, Iacob, e acho que você vai ter... No caso da Xanda, é complicado, né, cara? É, eu suspeito que não vai ser por muito Ai. tempo. Vai, campo muito grande, muito amplo. Vai aparecer um boss aqui. Por isso, ele se multiplicou? Ele tá se multiplicando?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 é claro que a comunidade gamer não ia deixar barato, né? Eu preciso... Opa, eu estou expondo um barulho estranho ali, cara. Eu estou precisando de uma caixa de munição e eu não estou vendo isso aqui. Eu tenho certeza que eu vou enfrentar algum boss e eu estou só com 240 de munição. Responde olá. Ô, oh, Farley! Deixa eu ver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 E recuperar as cápsulas de suprimentos Você protege o doutor Zahid E para de falar merda Que você leva a sua parte Combinado? Inacreditável Falei, vê se aparece o somzinho aí Vê se aparece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 veio aqui atrás da pedra olha não tem como desviar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 Eita! Ah, vai carregar na casa da sua avó, mano. Nossa! Nossa, como morrendo! Caramba Ah, não acredito nisso! Caramba! Nossa!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 Tá tirando, tá? Tem espaço pra pega aqui, cara. Por que que tá falando que eu tô... algumas observações. Não foi exatamente... Cadê o para pra gente sair daqui logo? Até não, não. Se matar. Bem, ah, tem que ir andando. Vou comer, vai lá, Farley, vai lá. mano os cara tem uma adoração, os cara tem uma veneração com os bichos bicho tem coisa estranha nesses maluco aí meu Isso nas nossas redes Aí, lembra das músicas que eu tocava? Como se fosse ontem. Ainda lembro de algumas delas. Por favor, pare, Iacob. Por favor. É, é, é sério. Jacob, eu vou, desligar. De ligar. <risos> Nossa. Civil Santos. Epa. Nossa. Ih, mano. Essas armas aqui não tá...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 Tinha um bagulhetinho aqui, que é isso? Olha, porque por que que... Tem para cá tá estranho, hein? Nossa, tem um acampamento aqui, cara. Tá estranho aqui, hein, mano Tá meio maligno o bagulho aqui Surgir so, os inimigos ali, nossa, uh -huh. que lugar muito louco, mano.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 fazer isso agora né que maravilha com essa acertos críticos tem 30 chances de não conseguir acho que eu estava com essa aqui mano Essa aqui, né? Dando vinte e dois. Essa aqui dando sessenta e oito. Caraca, não vamos ficar com essa aqui. Vamos ver se eu sobrevivo até lá. Dando sessenta e oito.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 Caraca, que que é isso, cara? Ah, vai, mano, carrega... Ai, tem um plano do que fazer com todos esses desertores? Não vamos fazer nada com eles, Bailey. Tá falando sério? Essa gente abandonou a ECA.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 Nossa. Trix nome é do bobo.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 Nossa...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 Que caminho é esse? É, só deixa quieto. Vou pra cá. Vamos para o objetivo. Que isso? Bom, isso vai ser interessante. Seguro para iniciar a caçado? Não. Epa. Quem que tá tirando? O chão Ai caraca Nossa Nossa, que bagulho é isso, cara? Estamos de volta. É nóis, Farley. É só você comigo aqui, né, fita? Isso. É pico. isso. Épico. Só que é um revólver, vou só pegar. Metralhadora leve, não. Só desmonta. Quem sabe um dia, né, Fábio? Quem sabe um dia a galerinha conhece o canal, fica aqui com a gente se divertindo, batendo um papo, indo. Eita! um dia é terá Encontrei mais. O caminhão. Sei não. Como não. ele está? Exatamente igual. Então vocês têm algo em comum. Pegue a bomba de óleo, ok? Opa! Sim, peguei a bomba pro caminhão. Ótimo, agora trate de voltar logo aquele babaca do Kang e não pare de me olhar torto. Dá pra viajar? Será? Vamos ver. Acampamento. Acho que eu tô aqui, né? Pra onde que tem que ir, mano? que é aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se é. Tá, apareceu a notificação pra você da live, Fali? No, no Facebook? Até sentir resistência. Depois solta um pouco. Você esqueceu tudo que eu ensinei? Me ensinou? Acha que me ensinou alguma coisa, velhote? Inacreditável. Porque às vezes pode ser que não apareça notificação, né? Jogo duro. Esse temperamento ela puxou de você sei lá também, né? ah, Aproveitando a hora do recreio. Acho que você ganhou o direito de ouvir a história toda. Então. Muito tempo atrás. Antes desse planeta de merda. Antes até de sair da Terra. Eu estava levando uma equipe até a estação da caravela. O fogo me cercou enquanto eu procurava uma saída. Foi aí que eu tropecei e vi uma mulher grávida embaixo dos escombros. Consegui salvar nós dois. Nós três Espera, você estava lá no desastre da caravela? Todos os sobreviventes da caravela ganharam um lugar no Flores e encontrei ela de novo Bem aqui, na cidade da trincheira A criança tinha nascido Era uma menina Chamada Shanna E aquela bestinha só tinha seis anos, quando viu a mãe morrer bem na frente dela. Então você criou ela. Vamos. O caminhão não vai se consertar sozinho. Que triste, né, cara? Procure por Shanna no enclave. Vamos procurar a dona Shanna. Onde é que ela tá? Oyama. Nossa, ela tá longe, hein? A historinha foi bonita, mas... Não explica por que a Shana te odeia tanto. O que você acha? Não pedi para ser pai em um buraco como esse. Sabe quantas crianças sobrevivem? Mas, no final das contas, eu estava errado. A menina conseguiu crescer. Quem sabe? Talvez você tenha feito um favor a ela. Se você não... for Jana, o Jacob me contou o que aconteceu com vocês. Ah, ele contou como a minha mãe morreu. Sinto muito. Nenhuma criança deveria ver isso. Melhor ainda, vi duas vezes. A primeira vez em uma visão. Sabe, eu fui atrás do Jacob Implorri Também não, pra ele também não entendo, eu também viu, Falei. Ele não estava lá quando ela morria na visão. De verdade. Eu que se ele estivesse não se tornaria realidade. Mas o Jacob não escuta nada do que eu digo. Também, de verdade, eu também não entendo. Outrider, se me permite, como divergente você não pode participar da cerimônia devido à complexidades científicas, mas saiba que sua presença em nosso humilde acampamento nos deixa felizes. Eu supervisionei pessoalmente a preparação da sua cabana privativa Tem um lugar de descanso, comida e até uma garrafa especial Fica perto da escada que leva a tenda cerimonial Caramba Lugar estranho, cara É muito bom para ser verdade Pouca gente sobrevive até aqui. E quase ninguém decide prosseguir. Tá buscando o que, camarada? Não sou seu camarada. Você não sabe o que tem lá fora. Tem coisas que eu posso te contar. Coisas pra você ficar alerta, mas você não acreditaria nessas coisas. Como tem certeza. Quando você fala gravado, o que é a reprise? Você fala? Porque as coisas que eu vi, nem eu mesmo acredito nelas. Juntar pedras Não, sai embora Deixa em paz, para com isso Essa foi a tal cerimônia do Skurlock Como foi? Foi estranho, discursos chatos de irmandade E todo mundo pegou pedras de uma cesta Mas tinha música e drogas de graça Então não foi tão ruim Cadê o Zahid? Saiu com o Skurlock falando alguma baboseira científica Daqui a pouco ele volta Não, ele não volta seu amigo pegou a pedra preta Do que está falando? Estão levando ele pro laboratório Me tirem daqui e levo vocês Nossa Vai dar merda isso aí, hein Zahid, cadê você? Zahid, está me ouvindo? Ah, pera aí, mano. Deixa eu ver se consigo mexer nas armas aqui. Merda. Ah, onde é que é as armas, hein? Ah, o cara não tá aqui, né, mano? Não posso seguir com esse pessoal. Só tenho que Aqui não é. Aqui não é. Putz, ferrou. Não tem manutenção de arma. Que merda. Sabe, eu não teria reconhecido essa floresta se você não dissesse. Dá pra fazer isso, mano? Como ele faz isso? Eu não sabia disso aí não, Farley Será que ele grava os vídeos No computador, é isso? Nossa, é 9,40, cara Eita, cara, caramba Demora pra carregar, né? Nossa É aqui que Skurlock faz o antídoto São poucos os que sabem o que acontece ali E como você sabe? Eu ajudava ele a fazer Até que ele prendeu um amigo meu Que eu tô falando, esse cara é muito estranho. Entendi, Fábio. Que louco, né? Bom, turminha, já vamos encerrar a live por aqui. Já estamos aí no horário, limite. Avançamos bastante no jogo. Eu não sei exatamente em que percentual uh, nós nos encontramos. Eu acho que a gente deve estar no meio, tá? Eu acho, não tenho certeza. Mas amanhã, na semana que vem, estaremos de volta. Tá bom? Turma, muito obrigado para quem acompanhou até o final. Muito obrigado por essa live. Valeu, Farley. Aquele forte abraço. E todos os nossos amiguinhos aqui que passaram por aqui. Deixaram aquele like na live, tá bom? Bom descanso. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço. Valeu e fui. Valeu, galera. Obrigado.